Criatura de Deus, a gente não dá camisa, a gente não dá maternagem, a gente não dá squeeze, nós não somos a Netflix dos concursos, nós não temos meio bilhão de reais no nosso. não posso falar isso porque esse vídeo vai para a internet. Nós temos o quê? Nós temos o que você precisa para passar nos concursos de psicologia. O nosso histórico não nos deixa mentir, nós temos um histórico de aprovações duas vezes maior do que todos os nossos concorrentes juntos. Então, acredite, você está no melhor lugar do Brasil para estudar para o seu próximo concurso na área da psicologia. Entra no nosso canal no YouTube, beleza? Se inscreve lá e bota para receber as notificações. Um grande abraço e te vejo na nossa vida de concurseiro, quem sabe pós-aprovação. Tchau!